Tudo teve início em 1984. Essa história foi relatada por um homem chamado Otávio Ortiz, de 53 anos, morador da região sul de Santiago, no Chile, um homem de vida simples, do campo e que passava horas utilizando um rádio amador para se distrair, conversar com amigos à distância, já que ele morava numa área bem remota que nem mesmo o telefone tinha por lá. Quando foi em junho daquele ano, na região do farol de Mitagues, na ilha de Chiloé, um grupo de sete pessoas ficaram impressionados com uma imensa bola avermelhada que estava sobrevoando a água a poucos metros de distância, com medo de enfrentar algo desconhecido eles pegaram então o rádio para pedir socorro. O pedido foi ouvido por Otávio que se ofereceu para ajudá-los, um homem então chamado Hector que era o responsável por aquele grupo respondeu e pediu para conversarem num canal mais privado onde ele disse que eles não sabiam o que era aquela luz que estava na frente deles. Em seguida interveio uma terceira pessoa que pediu ao Hector que avisasse as autoridades do que estava acontecendo já que enquanto eles navegavam todos os instrumentos estavam enlouquecidos. O Hector então retomou a conversa e disse que aquela coisa estava ficando maior e começando a se mover, subindo e depois indo na direção deles, depois disso ruídos e gritos foram ouvidos e a transmissão foi totalmente interrompida. Apesar da insistência do Otávio, ninguém atendeu mais naquela frequência, passados 3 minutos o Otávio ouviu a voz de Hector que estava muito chocado e disse, aquilo passou por nós, as pessoas que estavam lá fora tiveram a pé queimada e a conversa terminou, sem reação o Otávio continuou tentando contato naquela frequência sem respostas. No dia seguinte uma nova chamada de rádio foi feita, era uma mulher chamada Silvia que disse que estava ligando em nome de Hector e que deu a seguinte mensagem, diga a Otávio para não comentar nada do que aconteceu ontem à noite porque a sua posição está em perigo. E foi a última vez que Otávio Ortiz ouviu algo sobre aquele acontecimento misterioso naquele farol. Dois dias depois, Otávio diz que o seu sinal foi respondido por alguém que ele não conhecia, era um homem que tinha um barco e que se chamava Alberto, que navegava na região, ele era dono de uma embarcação chamada Mirtilos 2, e contou que presenciou tudo o que havia acontecido no farol de Mitágues e que também ouviu toda da conversa, partindo disso ele e Otávio fizeram então uma amizade, o Alberto trabalhava no departamento oceanográfico da Universidade do Chile, eles continuaram conversando por rádio até que esse Alberto disse depois de três meses de conversa que tinha feito contato por rádio com alguns estrangeiros, segundo ele era alguém que falava espanhol chileno mas com um sotaque diferente que ele não conseguia precisar de onde era. Essa pessoa teria uma voz masculina, no começo apenas fazia algumas saudações e conforme continuava o contato nas transmissões de rádio, nos dias seguintes, disse que vivia em uma comunidade, em uma ilha, ali mesmo na região sul do país. O Otávio, que conhecia toda aquela região, estranhou essa informação porque ele nunca tinha escutado falar sobre pessoas que morassem numa ilha por ali. Haviam ilhas nos arredores, mas nenhuma com pessoas morando. Mesmo assim, a conversa continuou e o Alberto lhe disse que esse homem, que se chamava Ariel, o convidou para prestar serviços com o seu barco. Ele faria o transporte de várias coisas até a tal William onde ele morava. Eram equipamentos e caixas com materiais que o Alberto disse não conhecer o que era, elas eram deixadas onde essa comunidade ficava e ainda sugeriu que o Otávio também poderia conhecer esse Ariel ou pelo menos falar com ele por rádio. O primeiro contato de rádio entre o Ariel e o Otávio ocorreu então em maio de 1985. O Otávio estava se recuperando de uma doença grave que o deixou de cama por alguns meses quando ele foi chamado no rádio. Eles conversaram várias vezes sobre os mais variados temas. Eles falavam sobre morte, amizade, matemática, artes, bíblia, entre muitos outros temas e quando questionado onde ficava essa ilha com a tal comunidade, o Ariel afirmava que era entre o arquipélago de Chonos e Guaiatecas, local de muito difícil acesso e composto por milhares de ilhotas e foi quando o Ariel lhe disse que se o Otávio decidisse a qualquer momento, ele poderia Visitá-los e lhe prometeu curá-lo da doença que ele sofria naquela época, que as matérias sobre o caso não especificam qual era. Quando foi em 17 de agosto de 85, o Otávio foi chamado pelo rádio, mas dessa vez quem atendeu ao chamado foi a sua filha Cláudia. Quem fez o chamado era o tal homem que falava com o Alberto e morava nessa suposta ilha. A Cláudia, que era a filha mais nova do Otávio, disse que ele não podia atender naquele momento e essa voz então pediu para que ela saísse de casa e olhasse para o céu, naquele momento havia sobrevoando a região um ovni, a menina ficou apavorada com o que viu, entrou para casa em desespero e nesse dia não foi somente ela quem viu aquele objeto, o Otávio saiu correndo para ver, toda a sua família também viu, vários moradores da região presenciaram aquilo no céu e isso chegou a virar notícia no Chile porque foi filmado. Ainda no rádio o Ariel disse que ele estava naquele momento dentro daquele objeto e para para provar que era verdade ele dizia movimentos que ele iria fazer com o tal OVNI que realmente aconteciam segundo a família do Otávio, esse OVNI chegou a ser investigado pelo governo chileno que tem um órgão responsável por isso e a conclusão era de que não foi possível classificar o objeto como nada que conhecemos. Coincidentemente em meio a essa investigação sobre o OVNI, o Otávio voltou a receber um chamado no seu rádio amador. Dessa vez era a mesma voz que dizia se chamar Ariel só que dessa vez para se despedir que não seria mais feito contato frequente pois militares estariam os investigando e eles teriam que manter o silêncio por algum tempo. Mesmo assim o Otávio diz que foi convidado novamente a ir até a tal ilha para conhecer essa comunidade, mas ele teve medo de ir até lá, o Ariel chegou até a lhe dizer que as pessoas que eles faziam contato foram escolhidas por terem uma informação genética que eles precisavam, que ele não faria mal nenhum aos escolhidos, mas ele disse que daria as coordenadas e um barco chamado Mirtilos 2, que era o barco do Alberto, o levaria até a ilha para que fosse colhida essa informação, nessa época outros moradores da região, que também usavam rádio amador, já relatavam terem sido contatados pelos moradores dessa tal ilha, que entre eles ficou conhecida como Ilha Friendship, ou amizade em inglês, porque os próprios seres teriam a chamado assim, e já haviam histórias sobre esse local que contavam sobre pessoas doentes que iam até lá e eram curadas de formas desconhecidas. Em uma ocasião Otávio disse que ficou outra vez doente recebeu o convite mais uma vez de ir até essa ilha onde ele seria curado, ele então resolveu aceitar, no dia que isso deveria ocorrer ele esperou o contato do rádio do Alberto para dizer onde estava o barco Mirtilo 2 para marcar o local da partida, porém quem fez contato nessa data foi o Ariel e disse que naquele dia uma coisa ia acontecer que poderia fazer com que a visita fosse rápida, que não haveria tempo de fazerem com ele o que pretendiam fazer, a mesma voz disse que um foguete dos humanos iria explodir e o contato deles com Otávio seria então arriscado. Aquele dia era 28 de janeiro de 86, o dia em que o ônibus espacial Challenger explodiu pouco mais de um minuto após decolar. O Otávio diz que ficou com muito medo quando soube que realmente aconteceu esse acidente aéreo, ele sentia calafrios por todo o corpo e nunca na vida dele sentiu tanto medo, naquela data ele definitivamente não tinha mais coragem de ir até a ilha e passou a evitar os contatos com o Ariel sem responder os seus chamados. De alguma forma os contatos cessaram até que em uma determinada data o Otávio recebeu o chamado no rádio de um amigo dele, um homem chamado Ernesto Lafuente, eles se conheciam já tinha um certo tempo e o Ernesto também tinha contato com esse Ariel, só que ao contrário do Otávio, o Ernesto não teve medo de ir até lá e teria os conhecido pessoalmente e passou também a receber seres dessa ilha algumas vezes em sua casa. Houve então o dia que um desses seres pediu ao Ernesto que o levasse até a casa do Otávio e por isso ele fez contato por rádio para dizer que eles estavam pedindo para guiá-los até a casa do Otávio. Mesmo com receio, o Otávio permitiu. Quando os dois chegaram, o Otávio diz que o ser que estava com o Ernesto se chamava Carl, era aparentemente um humano, com algumas diferenças. Ele era muito alto, com pelo menos 2 metros e 20 ou mais, com pele muito clara, cabelos loiros com o aspecto de ser de origem nórdica. Ele tinha traços finos no rosto que era bem delicados, lábios finos e os seus olhos eram de um azul segundo ele com um olhar tão profundo que ele nunca tinha visto igual. Ele usava uma roupa de tecido que parecia como um algodão comum e as partes aparentes da sua pele não tinham pelos. O Otávio disse que a presença daquele ser era estranha porque ele disse que parecia um homem, mas ao mesmo tempo era como se o olhar dele o chocava. Alguma coisa acontecia que ele não entendia direito o que era, ele também tinha a sensação de estar vendo algo que ele deveria temer, era uma confusão de sensações que ao mesmo tempo faziam suas pernas tremerem e lhe causava muito nervosismo. Esse ser fez algumas perguntas para Otávio sobre o seu modo de vida, sua alimentação, coisas que ele plantava, como se ele quisesse saber mais sobre o Otávio e o que ele fazia, coisas assim. Ele diz que não foi uma visita longa e que o Kroll inclusive teria comentado sobre o desconforto do Otávio e ele acha que isso pode ter tornado a visita mais curta. O Otávio conta que novas chamadas no rádio de conversas comuns ocorreram e de repente elas cessaram na década de 90. Ele nunca mais falou com Ariel ou qualquer ser da suposta ilha que já foi procurada por outras pessoas e nunca foi encontrada, o que levanta teorias de que na verdade essa ilha seria um objeto voador que ficaria pousado na água simulando uma ilha que poderia se mover mudando sua localização quando quem a controla desejar. Esse caso em específico ele possui outros relatos de outras pessoas de uma nova perspectiva sobre a mesma comunidade da ilha de Friendship, um dos relatos mais difundidos é o do Ernesto, um amigo do Otávio que diz que visitou o lugar além de pessoas que já fizeram contato anos depois, que podem até gerar conteúdo interessante também sobre esse caso para os próximos vídeos. Como eu falei, ele é muito similar com o caso da Itália, porém com outros pontos de vista e com um final completamente diferente, sem nenhum tipo de aviso ou despedida para que os contatos cessassem. Comente o que você acha disso tudo, se acha que é uma história que pode ser verdade ou que aconteceu de fato, obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.